Durante este mês eu convenci alguns de vocês a fazer um desafio fotográfico onde publicamos no Instagram, uma vez por dia, todos os dias do mês e hoje vou-vos tentar influenciar a fazer o mesmo se vocês quiserem ser influenciados é só continuar a assistir A pergunta que vocês podem estar a fazer agora é Porquê? Porquê é que eu deveria fazer um desafio diário? Porquê é que eu deveria tirar tempo dos meus dias para fazer um desafio diário? E eu explico de uma forma mesmo muito simples. Um desafio diário pode ser para várias coisas, mas tudo vai dar ao mesmo, que é melhorar. Eu já fiz um desafio diário em que durante 30 dias fiz exercício físico e passei disto para isto. Há muitos desafios incríveis e o resultado é sempre o mesmo. Vocês vão melhorar no que quer que seja. Por isso o porquê está respondido. Ok, e quais existem? Existem desafios de fitness, existem desafios de arte, existem desafios de saúde mental, de saúde física. Vou-vos deixar uma lista aqui de tudo o que vocês podem fazer, tudo não, porque tudo é impossível, mas muita coisa que vocês podem fazer. Por isso, peguem aqui num tema que vocês gostariam mesmo de melhorar e passem para o terceiro passo. O terceiro passo é mentalizarem-se que vocês vão fazer um desafio, de que vocês vão ter que ter muita coragem para não desmotivar isso vai acontecer, por isso nós temos que ser espertos e temos que arranjar forma de nós estarmos preparados por isso eu já vos vou falar nisso daqui a alguns minutos, mas eu quero que vocês se mentalizem ok, eu vou fazer de tudo para conseguir terminar este desafio é um desafio, é normal ser difícil um desafio nunca é fácil, se não, acho que não se chamava desafio, era só o dia a dia. Nós vamos conseguir juntos, por isso, não desistam porque eu não vou desistir e vou me esforçar ao máximo por vocês, por isso, não desistam também por mim, por favor. E isso é outra coisa que eu vos quero falar. Conta a alguém, conta a alguém que vais fazer este desafio, é importantíssimo, é mesmo muito importante. Quanto a alguém, porquê? Porque assim tens a pressão de que tens que Fazer o desafio. Se tu tiveres alguém à espera do teu conteúdo novo, à espera dos resultados, e para ver se conseguiste, vocês vão sentir muita mais pressão. É mais difícil psicologicamente, mas nós somos fortes, por isso, conta alguém. E se quiserem, se fizer sentido, partilhem. Partilhem no Instagram, partilhem no vosso blog. Por exemplo, eu vou dar um exemplo e quero que vocês tenham noção disto, porque é muito importante vocês perceberem isto. Vocês estão a tentar melhorar alguma coisa. Há coisas que não faz sentido vocês partilharem todos os dias, por exemplo, eu já fiz um desafio em que foi não usar verniz durante 30 dias, para ver se as minhas unhas ficavam boas. Ou seja, eu não precisei de começar no dia 1, eu não precisei de começar na segunda-feira, porque há muita gente que gosta de dizer, ok, eu vou mudar de vida e começo na segunda-feira ou começo no dia 1. Por favor não façam isso, porque há muita coisa que vocês podem fazer sem se guiar pelo dia 1 ao dia 30. Porquê? Vamos imaginar. Eu fiz o um desafio dos 30 dias de fitness. É um desafio que vocês podem fazer quando quiserem. Imaginem que vocês querem perder peso. Vocês preferiam esperar 10 dias para começar no dia 1 ou preferiam ter 10 dias de avanço? Não faz sentido vocês esperarem pelo dia 1, não faz sentido vocês esperarem pela segunda-feira porque vocês podem ter forma de ser mais saudáveis, de ser melhores mais cedo. <risos> começando numa quinta, começando numa terça, vão perceber. Vocês não precisam de esperar. Pelo dia certo. Vocês não precisam de esperar por o dia certo porque vocês podem começar já e vocês podem melhorar já. E é tão simples quanto isso. Vamos imaginar que vocês querem perder peso. Imaginem perder peso antes de uma segunda-feira e. Conseguem trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, são quatro dias extra. Quatro dias que vocês conseguem melhorar antes de ser segunda-feira, estão perceber? Eu percebo que um desafio fotográfico é melhor começar do dia 1 ao dia 30, ser mais fácil dos nossos seguidores perceberem. Mas vocês podem ir treinando antes, vocês podem ir melhorando as vossas capacidades antes e depois do dia 1, publicam dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Vocês não precisam de esperar para começar, vocês podem começar antes que não há problema nenhum, vocês podem começar antes a ver a água todos os dias e a vossa pele melhora imenso e o vosso corpo melhora imenso, a vossa saúde e não precisam de esperar pelo dia 1 se vocês estiverem no dia 13, por exemplo, não precisam de esperar meio mês para começar a ser saudáveis, estão a perceber? O importante é vocês melhorarem, não interessa que dia, mas comecem, é só isso que eu vos quero dizer, comecem, se vocês querem melhorar em alguma coisa, comecem hoje, Até. É isso, era só um pequeno desvio deste vídeo só para vocês perceberem que vocês estão em controle da vossa vida e vocês é que decidem quando melhorar e como melhorar, ok? O próximo passo é ter o equipamento certo. E o equipamento certo é o equipamento que vocês já têm. Vocês querem fazer um desafio fotográfico? Tem o vosso telemóvel perfeito, não precisam de mais nada. Até é um bom desafio tirar fotos todos os dias com o vosso telemóvel, sentir uma diferença na qualidade das vossas fotos. Vocês vão perceber como é que o telemóvel funciona, como é que a câmera do vosso telemóvel funciona, como é que vocês podem tirar fotos sozinhos, vocês vão aprender coisas sobre a vossa câmera no telemóvel e vocês vão ficar muito melhores a mexer na câmera do telemóvel, por isso é um bom desafio. Se vocês só tiverem o vosso telemóvel, usem o vosso telemóvel, ok? O sexto passo é retirar tempo do vosso dia. Vocês estão a fazer um desafio diário, vocês precisam de tirar tempo para fazer um desafio! Nos últimos vídeos eu expliquei-vos como é que é ser influência digital e expliquei-vos que, que é difícil arranjar tempo no dia, mas é possível. E a única coisa que vocês têm que fazer é ver as horas em que vocês não conseguem fazer nada e retirá-las da vossa cabeça. Depois vocês vão às horas que podem e tentam ver as horas em que vocês têm mais tempo sozinhos e tentam colocar em horas, num bloco de horas, o vosso desafio. Porque é muito importante vocês saberem quando fazer o vosso desafio, porque vai-vos dar uh, uma indicação à vossa cabeça que vocês têm que estar disponíveis nessa hora e é muito mais fácil nós fazermos algo, soubermos as, as horas em que temos que fazer do que dizermos, ok, é durante o dia, é alguns no dia e eu vou fazer, não, escolham mesmo horas para todos os dias, porque todos os dias são diferentes e, e vocês estão disponíveis a horas diferentes, em dias diferentes, por isso... Tentem planear antes de começar. Planear é a chave para quase tudo na vida e vocês vão se aperceber disso. O próximo passo é procurar pessoas que estão a passar pelo mesmo. Eu vou passar pelo mesmo. Se vocês quiserem fazer um desafio diário, fotográfico, eu estou a passar pelo mesmo. E uma coisa que eu fiz durante este mês e que estou a fazer é coloquei as pessoas que, estavam, ou que me disseram que estavam a fazer este desafio num grupo de amigos do Instagram, ou seja, eu criava conteúdo extra, instagram stories extra para essas pessoas para dar um bocadinho mais de motivação sempre que elas precisavam de ajuda, só precisavam de mandar uma mensagem que eu respondia logo ou tentava responder o mais rápido possível e ter alguém com quem partilhar as dúvidas e os medos e os problemas ajuda -os imenso porque vai haver pessoas que vos vão dar motivação e vos vão dar soluções para os vossos problemas por isso, se por acaso vocês quiserem fazer este desafio diário, usem a hashtag lavavomania e já agora, se vocês quiserem fazer qualquer outro tipo de desafio, façam tecla do meu Instagram ou usem as teclas de para eu conseguir ver e conseguir controlar-vos e criar aquela pressão boa e sempre que vocês tiverem problemas, mandem -me mensagem porque eu falo com toda a gente e eu tento ajudar-vos o máximo possível, por isso, se tentem encontrar pessoas que estejam a passar pelo mesmo, criem amizades, é sempre bom vocês criarem ligações com outras pessoas e vai-vos ajudar muito, muito, muito, muito, muito, por isso Hashtag a ou fazer tag da minha conta Maria no instagram para facilitar o vosso trabalho eu aconselho-vos a automatizar o vosso processo todo. e como? se vocês estiverem a partilhar no blog ou no instagram vocês vão ter trabalho extra não é muito fácil ter um desafio e ainda ter que publicar sobre ele e escrever sobre ele eu quando fiz o desafio de 30 dias fitness foi um bocadinho mais difícil para mim foi difícil parte dos exercícios, claro mas foi difícil também para mim gravar todos os dias para vocês porque eu tinha que estar sempre com a câmera comigo para gravar no ginásio e em casa, na rua, em todo lado por isso, quem é influencer digital ou quem quer documentar de alguma forma estes desafios é sempre mais difícil e é... vejam isto como um desafio duplo e a melhor forma de fazer isto é automatizar o vosso processo todo e o que é que isto significa? se tudo correr bem, vocês vão conseguir Uh, terminar o vosso desafio antes de tempo, ou conseguir fazer dois desafios no mesmo dia, por exemplo, tirar duas fotos ou três e conseguir usar essas fotos para outros dias para publicar, por isso, tentem agendar os vossos posts de instagram, ou pelo menos ter descrições já feitas para colocar e ter as hashtags prontas para publicar, é muito importante vocês ocuparem todos os tempos livres do vosso dia para vos ajudar a melhorar o vosso processo todo. Se vocês tiverem tags prontas, se vocês tiverem descrições prontas, é muito mais fácil na hora de publicar, porque vocês já precisam de ir ao vosso bloco de notas e copiar e colar. Por isso, tentem ser espertos com o tempo. Por isso, se vocês tiverem um tempinho extra, não se esqueçam de utilizar te esse tempo para vos ajudar um bocadinho mais nas publicações e com, com títulos e textos e descrições e hashtags e assim, é muito, muito importante. Como eu tinha dito, vai haver dias em que vocês não vão querer fazer nada, em que vocês não estão com paciência para nada e não vão ter criatividade. Por isso, uma coisa que nós temos que fazer é ser espertos e precaver-nos dessa situação. E o que é que vos aconselho? Eu aconselho-vos a criar ideias todos os dias e para isso vocês só precisam de arranjar 5 minutos por dia, só isso, 5 minutos por dia ou menos até. Por exemplo, vocês estão à espera do autocarro, ou estão dentro do metro e estão numa viagem, ou estão à espera de alguém para tomar um café, alguma coisa. Vocês têm certeza que têm 5 minutos ou menos para gastar, por isso. Isso o que é que vocês precisam de fazer? Peguem um papel e uma caneta e escrevam sem parar durante esses minutos. Vocês não podem parar, vocês têm que começar a escrever, por exemplo, pensem numa coisa que vocês gostariam muito de tirar fotos ou o que vocês compraram que querem tirar fotos, comecem a escrever e não, parem, não tirem a caneta do papel até acabar esse tempo vocês pegarem no papel e começarem a escrever acredito que vocês vão arranjar imensas ideias e se por alguma razão num dia qualquer vocês estiverem cansadíssimos e não tiverem paixão para pensar em ideias é só ir a esses papéis que vocês escreveram e retirar a ideia mais fácil possível e tirarem a foto e publicarem. A única coisa que vocês têm que perceber é que não podem desistir, porque isto é um desafio. E é suposto ser difícil, ok? O último passo é desfrutar dos resultados. E o que é que isso significa? Se vocês terminarem um desafio dos 30 dias, vocês vão sentir uma adrenalina tão grande, vocês vão sentir que tudo é possível, vocês vão sentir que conseguem derrotar tudo e todos, que conseguem fazer o que vocês quiserem, que não há limite para nada e essa é das melhores prendas de sempre. É um dos melhores sentimentos do mundo. E eu nem estou a falar sobre o facto de vocês melhorarem as vossas capacidades de terapia. Melhorarem a vossa saúde. Se vocês fizerem um desafio de desporto. Melhorarem na vossa escrita. Se fizerem um desafio de escrita. Isso é incrível. É incrível melhorar. Melhorar é sempre bom. E melhorar é com prática. Por isso, 30 dias sempre a praticar é absolutamente incrível. Mas o facto de vocês conseguirem chegar lá. O facto de vocês conseguirem sem desistir. É melhor prenda que vocês podem dar a vocês mesmos. Vocês vão sentir um sentimento que se calhar nunca sentiram na vida. E é isso que eu quero que vocês sintam. É, isso que eu quero, é aí que eu quero que vocês cheguem. Porque eu quero que vocês percebam que vocês conseguem fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, ok? Eu quero que vocês sofram. Esse desafio é para vocês sofrerem, para vocês perceberem que... As coisas não são fáceis, mas são fazíveis. E é uma coisa que muita gente não percebeu. Vocês conseguem fazer tudo. Ok. E eu quero que vocês tentem um desafio. Não precisa ser um desafio de fotografia. Se vocês quiserem melhorar alguma coisa na vossa escrita, na vossa técnica de maquilhagem, pronto, vai ser esse o vosso desafio. Mas tentem fazer alguma coisa. Tentem desafiar-vos a trabalhar todos os dias na mesma coisa. É algo... vai ser algo que vocês, vocês vão adorar, esse sentimento. E espero que vocês se sintam super motivados a começar um desafio diário. Se vocês Quiserem começarmos a vídeo diário, digam-me nos comentários qual vai ser o tema. Se vai ser fotografia, se vai ser beleza, se vai ser desporto, alguma coisa. Digam-me o vosso Instagram para eu conseguir ver o vosso progresso e poder-vos ajudar o mais possível acionando-vos nos Amigos Chegados lá no Instagram Stories para falar um bocadinho com vocês todos os dias. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.